Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se não é inscrito e gostar do canal, gostar da, da informação que eu vou passar para vocês, né? É, se inscreve aí, nós temos diversos tutoriais e diversos tipos de assunto e nesse vídeo aqui eu vou informar, vou passar para vocês como formatar um HD corretamente pelo CMD. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é você vai clicar na bandeirinha mais a letra R que vai abrir o CMD ou você vai clicar... Aqui no menu iniciar e digitar a palavra C de casa, M de mamãe, D de dado. Quando abrir lá em cima, vocês vão clicar com o botão direito, executar como administrador. Sempre é bom executar como administrador. Dá o SIM, vai abrir lá o CMD. É, lembrando a vocês que para você formatar um HD, um pendrive, um cartão de memória, é sempre bom verificar se tem arquivos nele, tá? E se tem arquivos e ele está corrompido em formato RAW ou qualquer tipo de, de, de... foi corrompido por qualquer motivo, tente salvar esses arquivos que estão nesse HD, nessa repartição, para depois você formatar, tá bom? É bom deixar bem claro isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é digitar Disque Parte. Você espera até abrir... É a palavra Disque parte aqui, aqui embaixo, com a setinha para a direita. Às vezes pode demorar, porque quando você vai formatar um HD corrompido, o sistema demora a encontrar ou abrir, tá? Então tem que esperar até abrir essa palavra que parte Pronto, pessoal, aqui agora abriu. Agora nós vamos digitar List disk Do jeito que está escrito ali, aí dá um Enter. Você observa que ele já encontrou todos os HDs. Agora vem a parte mais importante. Lembre-se que você vai apagar um HD. Então você tem que ter certeza qual é o HD que você vai apagar. Tá? É lógico que não é no passo seguinte, mas mesmo assim você já precisa... Você precisa saber exatamente o que você vai fazer para não dar... Mancada, tá? Porque uma vez você apaga. Imagina você apagar um HD que está com todos os seus documentos, seus arquivos. É mancada, né? No nosso caso aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse carinha aqui que eu vou é, formatar ele, tá bom? É o H. Então nós vamos lá no H. E vamos fazer isso aqui, ó. Então nós vamos escrever a palavra SELECT. Estou é, soletrando assim para não ter erro, tá? Select Disk, espaço e a letra do HD que você quer apagar. No meu caso aqui, eu falei para você lá que é o H, né? Mas pelo tamanho dele aqui, aqui não está escrito H, tá? Mas está escrito aqui, pelo tamanho dele aqui, eu já identifiquei que é esse, 3, esse 2 aqui, ó. Tá? Então Select Disk 2. Ele tem 1863 GB, é ele que eu quero é, formatar. Então, o nosso próximo passo é escrever a palavra CLEAN e dar um ENTER. Tem que aguardar, ele vai demorar um pouquinho isso aí depende muito do tamanho do HD. Que ele está limpando o HD. Como o meu são dois tera. Vai demorar aí no mínimo aí uns 3 dias. <risos> Brincadeira, pessoal. Mas vai demorar um pouquinho. Vamos aguardar. Pronto pessoal, aqui ele já limpou. Agora o nosso próximo passo é escrever a palavra criate. Do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Espaço partition. Espaço, primari. Primari, lembrando que é com Y no final, tá? Do jeito que vocês estão vendo aí, dá um Enter. Create partition primary. Espera. Criou com êxito a partição especificada. Agora, pessoal, nós vamos escrever select. Select Partition. SELECIONAR PARTIÇÃO ele selecionou, você observa que está escrito o número 1 mas não tem nada a ver com o disco 1 lá em cima não, tá? é porque o sistema reconhece que é esse processo aí, ele passa a ser o disco 1 agora nós vamos digitar ACTIVE ENTER o disco que parte marcou a partição atual como ativa. Agora nós vamos digitar o comando para formatar. Lembrando a vocês o seguinte, pessoal. Se for um, um pendrive que é um que tem um, um tamanho pequeno, né? Você pode formatar em, em FAT32, tá? Mas como aqui é um, nós estamos falando em 2 TB, né? Acima de 500 GB, um HD já considerado grande, é bom você formatar em NTFC, o que também não impede de você formatar em, é, é, em FAT32, tá bom? Mas o bom é você formatar em que já fica pronto para você instalar um, um sistema operacional, enfim, tá bom? Então vamos lá, o comando é esse aqui ó, formate espaço FS igual espaço NTFS. e dá o enter ele está formatando pessoal um detalhe muito importante que eu esqueci de passar para vocês que no final ntfs vocês dão espaço escreve a palavra quick eu vou deixar na descrição aí embaixo ou no primeiro e no primeiro comentário todo o comando tá para você para não ter erro tá porque eu esqueci de vocês observam que o meu já está formatando e vai demorar muito, né? E eu não vou parar, vou deixar assim, mas para vocês não ter erro, não esqueçam. É format espaço fs igual espaço NTFS espaço Quick. O Quick é para ele formatar mais rápido, tá? E dependendo do tamanho do seu HD, demora bastante. Então você bota a palavra Quick no final e dá o Enter que é próprio dele... Fazer uma formatação rápida, tá bom? Pronto, pessoal. Chegou aos 100%. Finalizado o processo. Eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês. Que ainda não finalizou a sequência aqui da, do nosso trabalho, tá? Observe que o HD ainda não apareceu aqui, ó. Então, vem a parte, uma das partes mais importantes, que é a parte final. É você escrever, a gente escrever, digitar, né, que é a última parte do processo, a palavra A Assigne, Signe do jeito que vocês estão escrevendo aí, ó. A com dois S e dá o Enter. A gente vai observar que vai aparecer o, o HD ali do lado direito. Pronto. Apareceu aqui, como vocês estão vendo, o HD. 1 terabyte 810 GB, nunca dá os, os 2000 terabytes né, infelizmente é sempre assim, e abriu essa janelinha aqui para se eu quero abrir o, o HD, né? vou clicar aqui, vou fechar, finalizado o processo, a gente fecha aqui, pronto, está prontinho aqui para a gente utilizar o HD. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Obrigado por sua presença. Até a próxima.